Esta mulher acredita ser lobisomem e arrancou a mordidas a orelha de sua melhor amiga. Seu nome é Alison Thompson Waver de 44 anos de Rochester Hills, Estados Unidos. Ela começou a se sentir assim há 5 anos quando foi acampar e na noite de lua cheia começou a ter estranhas sensações e a olhar para a lua no meio da floresta. Então, ela começou a tentar se autoconhecer, a pesquisar e a estudar licontropia. Foi então que ela concluiu que é uma escolhida, uma pessoa especial, metade mulher, metade lobo. Numa certa noite de lua cheia, ela mesmo sendo hétera, tentou de tudo para seduzir a sua amiga lésbica e levá-la para a cama. Já na cama, durante a brincadeira, ela simulava ser um lobisomem e sua amigo uma vampira. Foi quando ela aproveitou momento de vulnerabilidade e cravou os dentes na orelha da amiga arrancou, mastigou e engoliu bem na frente dela as pessoas que passavam na rua ficaram horrorizadas com os gritos que vinham da casa e chamaram a polícia quando os policiais chegaram encontraram as duas nuas na cama e encharcadas de sangue a amiga vítima disse que tentou estrangulá-la e lembrou que ela dizia, desculpe mas você morrerá hoje. Após ser presa e julgada, a justiça decidiu que ela deveria ser encaminhada ao manicômio da cidade para fins de tratamento. E lá foi ela, colocada em um quarto trancado com outros 12 maníacos. E é aí que vem a parte mais preocupante. Ao amanhecer, apenas ela estava viva. Uns funcionários do estabelecimento encontraram ela nua e haviam muitos pelos espalhados pelo quarto e ninguém sabia de onde veio. Depois disso tudo, a justiça concluiu que ela deveria ser encaminhada à cadeira elétrica. E aí, será que ela é um lobisomem legítimo? Agora vocês verão uma história muito bizarra registrada na Indonésia. Um jovem perdeu sua mãe após ela ser atacada por uma cobra no vilarejo aonde mora. No dia seguinte, a família fez todo aquele processo fúnebre e sepultou a senhora naquela mesma madrugada e fez um ritual de xamã a fim de trazê-la de volta à vida. <tos> Parece. Mas, mas. mas E parece que deu certo. Lá está sua mãe de pé e ainda com a mortalha e com a pele toda pálida. Seu corpo já estava até cheirando mal. Neste momento, seu filho decidiu ir mais além. Ele chamou o um amigo para realizar uma cerimônia de casamento e os noivos é ele e sua própria mãe. Ele decidiu se casar com sua mãe para sempre tê-la por perto. <risos> E você gostaria de ter essa coisa sempre por perto? Mas logo o seu amigo notou que não era a mãe dele, mas sim um demônio que se apossou de seu corpo e imediatamente começou um trabalho de exorcismo. Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Chapa, Tiago e Thaís retornaram à casa do feiticeiro. Natural. Hoje estamos indo na casa do feiticeiro. Que casa, hein, Thaís? Essa lenda aqui é tensa, Henrique. Pessoal, hoje já reparamos o carro aqui, ó. Estamos de frente com a casa e parece que não tem ninguém, né, Thaís? A gente já encontrou uma mulher fazendo ritual, macumba, né, Thaís, na verdade? Sim. Fazendo macumba, é, voodoo, eu não sei o certo o que era aquilo que ela estava fazendo. Mas a gente já encontrou uma mulher dentro da casa fazendo um, um trabalho lá com uma boneca, cara. Foi muito assustador, né? A gente viu luz lá dentro da casa, fomos lá olhando pela janela e vimos uma mulher lá de joelho falando algumas palavras, algumas coisas, foi muito assustador, galera. E a história dessa casa, pessoal, é que morava um homem nessa casa sozinho e ele era feiticeiro. A casa do feiticeiro. E lá foram eles pelos cômodos da residência. Mostra aqueles baralhos. Tá lá ainda, cara. Tá? Tá. Esta casa já foi palco dos mais bizarros de rituais. Explorar um local como este requer cuidado, pois pode lhe custar a vida. Gente. Cara, me arrepia tudo, velho. Em um quarto, encontraram várias porções de bruxaria. Olha aqui, Henrique. Henrique, isso aqui é feitiço que ele fazia. Olha aqui dentro. Não. Olha aqui. Olha aqui. Olha dentro disso aqui. Você tá vendo? Você hum. tá vendo isso aqui? É um feitiço, cara. E parece sangue, ó. Parece. Sabe sangue velho? Leiticeiro, você está aqui? Ixi, mano, aqui também. O que foi isso? O que foi? Alguma coisa aqui, ó. O que, que foi? Eu não sei, cara. Alguma coisa caiu aqui, ó. Parece que todos eles estão ouvindo coisas. Alguma coisa querendo deixá-los loucos. Estranho. O que? Vocês não escutaram barulho? Não, não? escutei, não. Escutei to toque. Feiticeiro! Feiticeiro, se você estiver aqui, se aproxima do nosso aparelho. foi? foi? isso? A luz? Ó. Hã? O que, que foi, Henrique? Meu Deus, Thiago! Eu já ah. vi acontecer isso aqui, cara! Olha, ele tá aqui, Thaís! Gente, olha isso, deixa eu tirar minha câmera aqui, olha isso, gente! Apaga a luz pra vir a, a lanterna! Oi aí, cara! Meu Deus, Thiago! Você viu isso, cara? Thiago, tá piscando. aí, cara! A porta aí acendeu aí! Ó, piscando mais rápido! Ó! Ele! Hey. Eu posso ligar meu aparelho pra se comunicar com você? Você tá vendo isso, Tô cara? Vendo, e foi dado início a comunicação com o espírito do feiticeiro. Daí, pessoal, o spirit box tá ligado, eu peço pro espírito do feiticeiro se comunicar comigo. Eu sei que você está aqui, você está mostrando a sua energia. É o feiticeiro? É claro. Veio gente aqui na sua casa? Olha. Veio uma mulher. Trancou. Trancou a janela? Olha aqui, cara. Falou. Ela que trancou isso aqui? Henrique, fica perto. Foi ela que trancou a janela? Foi sim. Ela que tá usando o local aqui para fazer ritual, magia, alguma coisa desse tipo? Isso. Você conhece ela? Só que a... Pode falar então. Tem nada. Tiago, tem luz lá no carro. Hã? Tem luz lá no carro. Bom, parece que temos companhia. Melhor deixarem deixar em esta casa. Acredita isso? Mas já era tarde, os membros da seita já estavam esperando eles do lado de fora. É – O que você tá fazendo aqui? Não foi avisado pra você não tá aqui? Rapaz? Já haviam avisado para eles não retornarem ao local. – Esse é seu último aviso. – Que último aviso? – Ai meu Deus! – Você tá louco? Oh! – Tiago, do céu! – Ai misericórdia! – Você tá louco, rapaz? – Um jovem japonês acordou de madrugada para fazer o ritual de Joana Dark em frente ao espelho. Bom, durante o ritual ele não viu nada demais, mas ao rever as imagens bateu arrependimento. Ele viu que algo tenebroso apareceu logo atrás dele. Estamos nós de volta à casa do encontro com as feras famintas. Um grupo de investigadores do paranormal foram até o local investigar um encontro secreto de supostos mutantes agendado por um grupo privado no Facebook e WhatsApp. E lá foram eles pelos cômodos da casa. mas mal sabiam eles que haviam vários bem ao lado deles. e os lobisomens até cessaram a rivalidade pela causa. O grupo desesperado à procura de uma forma de deixar a casa sem passar pelas criaturas acaba tendo várias baixas. O único sobrevivente acabou sendo capturado pela seita. Ele até tentou negociar sua libertação mas acabou sendo a sobremesa da noite. É.